Um belo razão tinha lugares pra descansar Juntos voaremos o ocidente ao oriente Da estrela mais instante pra olhar a luz do luar Juntos voaremos sem saber pra onde ir Mais um belo razão tinha lugares pra descansar Mas agradeço a ti Eu e ninguém mais sente Equilíbrio é chave, a vibe é pique, Coração ardente, que age minha mente Que me faz pensar Juntos viveremos de alma e desejo Sentimento especial, amor descomunal Agradeço a ti, vendo que me fez sentir Espero por vocês juntos e verá o amanhecer Do oriente, da lá, mais distante, para olhar a luz do luar. Juntos voaremos sem saber para onde ir. Mais um belo azeite em lugares para descansar. Juntos voaremos sem saber para onde ir. Mais um belo azeite em lugares para descansar. Juntos voaremos do ocidente ao oriente, da lá, mais distante, para olhar a luz do luar. Uma mazo voa com Quase que guiada por estrelas, atravessa o mar e se o marés Pra quem sabe assim te encontrar caso te encontre, te descer como ninguém Não sou apenas mais uma estrela pra E Isso, Isso. aprende com você, com você, faz você facilidade de atrair seu olhar Pra ir seu olhar Juntos voaremos do ocidente ao oriente Cancela mais distante pra olhar a luz do luar Juntos voaremos sem saber pra onde ir Mais um belo agente em lugares pra descansar Da tela mais distante pra olhar a luz do luar. Juntos voaremos sem saber pra onde ir. Mais um belo horizonte em lugares pra descansar.